Para mais um vídeo de hoje, pessoal, estamos aqui No Shark Pit Gente, hoje viemos fazer Códigos dele Gente, que isso ah! Chocada Olha, vamos ver se mais Aqui, ó colocar Ai! Ai, o patinho Cadê meu Patinho? Gente, então, eu vim trazer códigos aqui, ó. Convidei, convidei, convidei, convidei. espero que eu não tenha pulado nenhum. É, ninguém foi comigo, eu vou ficar sozinha. Tururu! Vamos embora. E dirigir Vamos Gente, isso daqui é meio chamativo Que dá pra ver aqui debaixo d'água Os coisas, mas aqui, ó Que bonitinho, gente é um unicórnio Eu sou o quê? Ai, assume me love Deixa eu fechar o chat aqui, senão vai ficar comandando Isso daqui deixa tonto Eu vou hipnotizar vocês Olha, gente, o Shark Beach tá de Halloween. E olha o tuparão. Gente, eu tenho uma coisa que só dá um tiro. É mais ou menos uma sniper. Carregar. Deixa eu ver se pra onde eu fui o tiro. Não! Eu errei. Eu errei. Ai, recarrega. Gente, é que eu... Ai, ai, ai. Corre, corre. Deixa eu tá Sai! Sai! Não! Não aqui! Gente! Corre! Ai ai! Cadê? Vai tacar tá aquele barquinho! Oi! Errei! Nem se ninguém sou nenhum tiro Ronan nele ainda! A gente tem dois minutos e pouco! Não, é, tem dois minutos Faça, faça, gente. Corre. Eu perdi uma babata. Hortrado. Vamos, gente. Vamos caçar. Olha, gente, meu pato. Esse é o patinho. Esse é o patinho de óculos. <risos> Ai, gente, que legal. Olha eu ali, ó. Eu, eu, eu, eu ali, ó. Meu Deus, adeus, pato. Cadê ela? Tá aqui. Deus. Meu Deus! Trilhinha de patinhos. Eu vou fazer trilhinha. Gente, cadê? Eita, belga! Meu. É um foguete. É um foguete. Olha ele ali, ó. Ai, onde que eu tô acertando? Mentira. Ai, eu acertei! Gente, eu acertei! Gente, vai dar... Gente, vai dar... Já vai passar um minuto e... Eu... Um minuto e pouco E eu já tô... eu tô acertei só um tiro nesse bicho Gente, meu uniforme tá galopando Ih, ralinho, Vamos, vamos Zende Eu perdi minha papatana, papatana Meu Deus, virou Truban Bem, segue um a unicórnio Eu tirei no barco deles Ele tá aqui, ó, vem Gente, aqui que o parão nasce Eu acho Gente, o que é isso? É um caixa, vou morrer. Meu caixão já tá pronto Ali, ó Ai, ah, eu acho que eu sentei. Vamos, gente Vamos, uma hora a gente acerta esse bicho. Também é o um bicho. A querer aquele. Tá, ele tá meio doido. Gente, ele vai atacar o padinho. Fadinho, corre! Meu Deus. Aí ele vai me atacar. Ô louco! Gente, o unicórnio desviando tudo! Ai, ai, ai, agora ele não vai desviar, não E eu morri Mentira, gente, eu pensei que eu tinha vivido Vivido, vivido Mas então, pessoal, bora pro primeiro código. Gente, o primeiro código é Simon Space Pera aí, que eu escrevi errado Simmons Space Acho que foi Pera aí E eu acho que é isso, né? É, é isso mesmo, gente Simons Space Próximo código é du Duque Duke Raptor Código resgatar com sucesso o próximo código é boas Boate Boas Boate Gente, vamos ver o que tem pra comprar aqui Ai, caro Caríssimo Gente, cadê o coisa fantasma? que Meu Deus. Barco banana é quanto? Ai, é muito caro Vou chorar Não posso comprar meu barco, mas pelo menos eu tenho meu barquinho Unicórnio ai gente mozago agora próximo tubarão que vai ser dois eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu. meu esse aí que é açúcar é sempre sempre sempre sempre sempre sempre esse mozago e esse esse açúcar meu deus eu, eu não escolhi equipe por isso eu fui no meu pai amar gente que que, que que é isso aqui ó é para pilotar vou pilotar Vou pilotar. Aqui, ó. Gente, olha o barco! Olha a pessoa ali! Ah! Gente, eu não sou boa. Vai bater. Prateu. Gente, eu não sou boa. Vamos virar aqui, gente. Esse barco é muito grande. Gente, que do céu, eu tô matando o povo. E pera, menino Eu caí no barco! É o Oh! Gente, meu Deus, como que isso vai subir o povo? Corre, corre, corre! sabia pilotar eita, eita não não não não não aí gente olha que boa pilota que eu sou meu deus gente olha isso velho as caras estão brincando tanto na rua ali, gritando meu pai amado gente, Não, não, não, não, não Não Ai, gente, olha o que aconteceu Ai, não, não, não, não Meu Deus, sai daqui, sai daqui, sai daqui Ai, ai, vai pro bote Vai pro bote, Julia! Vai pro bote Meu Deus Não, não, não, não, não! o bote não vai soltar Ferrou pra mim, ferrou pra minha história Gente, ele não sabe que eu tô indo aqui Na verdade, ele sabe porque eu não morri Gente, ele, ele tá mexendo o barco Eita, eita Pega, pega Ai, pera, pera, gente, eu vou conseguir Gente, olha Consegui muito, não vou O barco com água Eu tô, eu tô dentro do barco com água, gente O pé, eu do céu Help I believe I fly I believe Vamos nadar Ai. Ah! Faz aqui Malzinho, seu mal, seu malvado Véi, Não tem mais ninguém Ele tá dentro do barco Vamos ver que Olha, vamos ver que dá pra gastar Olha, tem uma rocket Aqui Ai, gente, eu vou pegar uma rocket Será que, é que eu pego? Vou comprar Comprei Recuprei Olha, gente, tem que comprar o Sharks também Ó, oh, o cabeça de martelo Ai, eu poderia comprar o tubarão fantasma Que foda Gente, sério eu não vi, eu não lembrava Olha o tubarão Olha o Megalodon. Megalodon. Daí só fica a boca aberta. Olha. Parece o Cocodilo. Cocodilo. cocodilo. Tubar Ronald. Rudolf. Ronald. Esse é o Tubarão Rena. <risos> Olha, tem um Esqueleto. Que é shark. Olha um esqueleto, gente, que, que é isso é não, aqui é é. tem um barco com banana, mas eu não consigo. Olha o iate gente, submarino, que, que é isso? Olha, olha, olha, olha ternal da torre. Nossa, que treinó gente. Aqui ó, tem um ski rosa. Gente, então, o nome desse jogo aqui é Shark Beach Tá bom Gente, então, bora-se, bora Gente, como tive que começar a próxima partida, gente, e volta aqui. Vai tomar um monte de coisa me convidando, mas eu vou convidar ele Gente, eu quero... Aqui, ó, pronto, pronto, pronto Gente, peraí. Ai, ai. Socorro. Gente, cadê o iate? Olha a minha boia. Pati. Gente, me desce. Me desce entrar. Tô vendo barco aí. Pega nossa bazuca. Meu pai amado, explodiu um o unicórnio. Cadê ele? Ali, ó. Eu precisei de um barco grande pra, tipo, ficar... Eu vou naquele barco ali, se ele não morrer. Ah! Gente, socorro. Não! Não! Gente, corre. Corre. Socorro. Socorro! Não, não, não, não, não, não! <risos> Me ajuda! Sai, sai, seu bicho feio! Olha, gente, o meu volante! Olha ele! Ali, ali! Será que dá pra subir ali? Vamos pra lá! Não, não, não! Sai, sai! sai. Meu Deus! Eita! Escreve aqui, ó Gente, não dá Help! Gente, adeus Ali, ó Tentar achar ajuda Peraí, fica na minha boinha Cadê o shark? Tá, tô vendo barulho dele. Ali, ó, vai o Meu Morri. Na hora que o baú caiu, aquele baú veio muito dente. Ai, mano. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Se vocês tenham gostado. É, deixa aí nos comentários. Nos comentários, desafio pra mim fazer no no me fazer na DotMe. Na DotMe, ó. No Roblox, é Among Us e outros. Among Us, Roblox e tal. Tá bom? Beijo, me seguem no Roblox. Entre no meu programa. beijos, João Jubananenik. Vitória, Tânia. Falou!